dicas para atrair mulheres. Dicas que não falham. Se olharmos de forma mais atenta para o comportamento do homem perto de uma mulher, vamos observar um homem nervoso, tímido e pouco desejável. É comum também quando não existe confiança suficiente entre ambos, ficar sem assunto e não conseguir atrair a pessoa da maneira desejada. Um Saiba se vestir um homem que esteja bem apresentado desperta só por si a atenção das mulheres. Se vai sair para a balada e o intuito é não acabar a noite sozinho, prepare a sua roupa com cuidado e coloque aquele perfume cheiroso. As mulheres não resistem a um homem com boa aparência e bem cheiroso. 2. Sorrir sorria sempre. Se a sua apresentação já despertar o interesse de uma mulher, o seu sorriso vai desarmá-la. As mulheres gostam de ver os homens a sorrir, pois dá-lhes uma sensação de confiança. 3. Seja sociável, saia para a balada e converse com as pessoas que estão ao seu redor. Nunca se sabe se aquela mulher em que você está de olho não é amiga de alguém com quem esteja a falar. Supere o seu medo de falar com mulheres. 4. Tenha amigas raparigas, ninguém melhor do que uma amiga para lhe apresentar outra mulher. Se quer atrair uma mulher que por acaso é colega de trabalho de uma amiga sua, por que não combinar um chope no final de um dia quente de verão? Nunca se sabe. Até pode correr bem e ela retribuir as suas investidas. 5. Tem atitude um homem com confiança é bom. Um homem com excesso de confiança não é nada bom. Não vá falar com aquela mulher que espera atrair como se fosse o rei do pedaço. Vá com calma. 6. Não seja esforçado demais por muito que queira impressionar e atrair uma mulher. Tente sempre ser você próprio. Se inventar ser uma pessoa que não é, eventualmente ela vai desistir de sair consigo, pois perdeu a pouca confiança que tinha em si. Além disso, também deve ter a certeza que ela também é compatível consigo. 7. Faça-a rir as mulheres gostam de rir, simples assim. Faça piadas sobre algo que viu na televisão ou sobre uma notícia estranha que viu numa rede social. A melhor forma de atrair mulheres é fazê-las rir, pois gera mais rapidamente uma sensação de empatia entre ambos. 8. Elogie e faça um elogio de forma subtil e tenha cuidado para não ser abusado. Não se esqueça que ainda está a tentar conquistá-la. Se for demasiado expressivo pode correr o risco de ela virar as costas e ir embora. 9. Seja um desafio, é verdade que a sua intenção é conquistar. No entanto, quando estabelecer uma pequena base de conversa, seja misterioso e não revele tudo num primeiro encontro. Seja uma pessoa interessante que dá vontade de rever e de ir conhecendo. 10. Seja positivo e saiba encarar uma nega, mais importante de tudo é saber encarar uma resposta negativa com serenidade. Nem todas as mulheres saem para a balada com a ideia de ser conquistadas. Estas dicas vão ajudá-lo a melhorar o seu desempenho junto do sexo oposto e torná-lo um imã de atrair mulheres. Se você gosta desse tipo de assunto, inscreve-se nesse canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo.